Hoje vamos sanar mais uma dúvida aí que me enviaram lá no Instagram. De que? Será que toda gestante se sente plena e feliz com a chegada do seu filho? Essa é uma dúvida que tem percorrido aí os pensamentos de muitas gestantes e mães. Porque a gente acredita que toda mulher ela vem preparada para ser mãe. E, infelizmente não é verdade não existe né não vem aí um instinto materno ele é desenvolvido ele é aprendido então a gente não sabe a gente aprende a ser mãe né e é, porque isso só vai acontecer né com a nossa prática com o nosso dia a dia e aí durante a gestação é muito natural é, sentir desconfortos porque a mudança corporal dessa mulher é muito grande. A mudança social, a mudança dos seus relacionamentos. Então, a gestação, ela impacta na vida dessa gestante de inúmeras formas. E ela pode, com isso, sim, sentir ansiosa, que até certo limite é natural. Se isso se agravar, pode gerar até um estresse, uma depressão. Né? Porque as mudanças e as preocupações são inúmeras. Como, por exemplo, aquelas ideias, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho? Será que eu vou conseguir conciliar trabalho, casa, filho? É, e se eu fizer alguma coisa de errado e acabar abortando? E como é que será que vai ser o parto? Né? Vem inúmeras ideias, fantasias e reflexões sobre tudo isso. Isso tende a gerar muita ansiedade. Às vezes, no consultório, chegam lá pacientes dizendo, saem eu estou cansada da barriga, está pesada, está difícil, e é, né? não é simples, não é tão natural assim, né? e aí elas dizem, complementam ainda, que ah, se eu digo para alguém que está pesado, que está difícil, as pessoas já acham que eu estou rejeitando meu filho, que eu não quero ter o filho, e de fato, isso está muito longe da rejeição. O fato de a mulher ter dificuldades na gestação, dela não estar plena e feliz, dela querer que o filho nasça de uma vez, de disso na rejeição. Ela deseja o filho, ela quer muitas vezes esse filho sim, mas as mudanças na sua vida durante a gestação é que geram essas dificuldades. Então, Seria extremamente importante se a gente pudesse acolher muito mais essas gestantes, né? Sem julgamentos, sem dizer, ai, pra mim é isso, para mim, sabe? Mas acolha, como é pra ela, as dificuldades dela, a vivência dela. Aí sim, ela vai sentir um pouco mais tranquila, até para relatar como de fato ela tá sentindo. Porque muitas, e olha, são muitas, e lá no consultório a gente vai escutando isso, sente mais se aquietam se fecha porque tem medo e tem vergonha de falar sobre as dificuldades que vivencia durante a gestação. Então, se você é gestante ou conhece alguma gestante que você percebe que está tendo dificuldades, é, que não está conseguindo aí conciliar a sua rotina... Procure, né, auxilie ela, procurar um psicólogo, um profissional especializado, para que ela possa vivenciar esse momento da gestação de uma forma mais tranquila e mais saudável também. Tá ok? Então, encerramos aqui e fica lá. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, manda lá no meu Instagram, psicóloga Gisele Fuchs, que a gente vai conversar aqui nos próximos programas. Ok? Tchau, tchau!